Ele custa mais ou menos 30, 40 reais Você encontra aquelas casas que vendem de peça automotiva Beleza? Então eu vou dar cinco dicas para você Muito legais Que eu tenho certeza que alguma delas Você vai utilizar Para você utilizar o WD na sua moto Fechou família? Acompanha aí Bom, a primeira dica com o WD40 é o seguinte Eu tenho certeza que alguma vez na vida Você foi virar a chave da sua moto Aqui na ignição na hora de você tirar a chave, ela meio que travou Ou aqui na tampa do, de gasolina Que acontece muito de oxidar aqui dentro Você abre a tampa Na hora de fechar, você não consegue tirar E corre o risco de você quebrar a chave aqui dentro Então, você vai utilizar o WD-40 Para lubrificar a, aqui na parte da gasolina Pode apertar ele Deixa eu passar aqui tem um pouco WD E aqui dentro também, família, ó Põe a mangueirinha lá dentro e aperta. Firmeza? Desse jeito, depois você pode pegar a chave colocar aqui na ignição para deixar bem lubrificado e para não travar mais a chave. Essa dica é muito top. Já aconteceu muito comigo e acabei entortando a chave na hora de tirar. A segunda dica, família, é o seguinte. Para você que tem adesivo no capacete, o meu tem o um LS2 aqui, tem esse adesivo aqui, para você que quer retirar, Aquelas colas chatas do adesivo Até o adesivo pode ser na moto também Tem gente que cola adesivo aqui na lateral Aqui na parte metálica do tanque Bastante gente cola adesivo aqui no paralama da moto Quando você tira o adesivo da moto e não sai é, Fica aquela colinha chata Você vai lá, tira o adesivo Aí o adesivo já tá meio difícil de tirar Fica aquela colinha chata que você não consegue tirar com a unha o que você faz? Passa o WD-40, tá? Não precisa ser muito. E pega um pano, um pano e esfrega. Esfrega bastante, que você vai ver que vai tirar a cola com muita e muita facilidade. Muita gente fica bastante tempo com a unha, tirando, tentando tirar a colinha, e acaba até riscando. Passa o WD-40, um paninho, e já sai a cola na hora. Bem fácil. Terceira dica, família, é o seguinte... O WD-40, tá vendo aquela graxa, que quando coloca a graxa na corrente, ela sai espirrando toda na roda, sai sujando tudo? O WD-40, ó, minha roda tá super suja, como vocês podem ver. Olha a sujeira. Vou passar o WD-40 aqui, ó. O meu já tá até acabando, de tanto que eu usei. Vou pegar um paninho limpo, tá? E vou passar pra vocês ver a mágica que acontece. Ó, sai toda a graxa, toda, toda, não fica nada. Você pode fazer esse processo... Ó, família, olha só como que ficou limpo. Olha o brilho que deu. Tirou toda a graxa. E olha a diferença que deu. Ó. Aqui suja, aqui limpo. E o WD-40 também, você pode utilizar para limpar a corrente, tá? Eu não vou limpar a minha aqui agora, porque ela está bem lubrificada. Mas você passa o WD-40 na corrente, ele tira toda a graxa. E depois você pode passar uma graxa nova, um Motul, para deixar ela bem lubrificada, tá? O WD-40, ele limpa... Mas ele não lubrifica, utiliza um, um lubrificante próprio para moto. Eu utilizo o Motul, tá bom? Quarta dica do WD-40 é o seguinte: sabe aquele parafuso que está bem difícil de soltar na sua moto? Que ele já está bem oxidado. Que você pega a ferramenta, você tenta soltar ele, está ele muito duro, não sai de jeito nenhum. Perigoso até de você quebrar a ferramenta. O que, que você faz? Você passa o WD-40, ó, passa o WD-40, espera uns 30 segundos, que ele já vai. Melhorar na hora de você retirar o parafuso, ó. Ele solta muito mais fácil. Beleza? É, bem, é muito bom o WD-40 para aqueles parafusos que estão emperrados. A quinta e última dica é o seguinte: para tirar rangido da moto, por exemplo, aqui, ó. Na pedaleira, ó, olha o rangido que faz: coisa feia. É moto nova, 2022. Rangido feio. Como que a gente vai tirar o rangido? Passa do WD bem aqui, ó. Nesses dois cantinhos WD tira rangido Ó, vamos passar Mais aqui para tirar mesmo o rangido Ó, olha só Família, ficou mais mole Ó, acabou o rangido WD-40 Ele também tira rangido Pode ser da moto e de porta também Se tiver alguma porta da sua casa rangendo A fechadura pode passar que vai tirar o rangido Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado das 5 dicas. Se você gostou, deixa o like. Se você quer mais dicas, que tem também para passar para vocês, mais algumas utilizações do WD-40 na sua moto, comenta que você quer mais dicas. Beleza? É nóis, tamo junto. Oh yeah, special.